Metaverso é um termo novo para algo de desejo antigo. União de inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada e conectividade com o mundo real através do que? Internet das coisas, acho que um dos pilares aí do metaverso. Né? Quando eu digo um desejo antigo, estou trazendo aqui para a pauta o Second Life bem à frente aí do seu tempo, né? Acabou não pegando. E um ponto importante é esse elo com o mundo real. Muita gente diz, não, metaverso é, você vai se conectar e não vai ter... Você vai se conectar, vai continuar tendo aquela vida virtual, mas esse elo existe, tanto que as empresas já estão pensando nisso como business. Recentemente, McDonald's registrou uma patente de venda de produtos virtuais com entregas em local real. Ou seja, entrega produto real. Você pede no metaverso e recebe a comida em casa. Olha aí que bacana.